Começamos aqui. Então, gente, bem-vindos ao primeiro Twin Sideshow. Boni, pode apresentar nosso convidado especial. Oi, gente. Aqui é o Lucas Verne, uma das twins. E é, eu é. tô aqui para apresentar o nosso first boot <risos> do Survivor BD Coreias, da tribo Gajog, não sei se assim que se fala. É ele, o Mário Pastore. Mário, nosso programa. <risos> Valeu! Estou muito feliz de estar nesse programa, uh, não sei se é bem Será? a palavra, mas uh, dá pra ver estampado no meu rosto. Com certeza dá. Então, Mário, preparado para as perguntas ou não? Estou não. Ah, sempre tô, né? Vamos lá, então. Tomar mais no cu vai ser meio difícil. Então, qual foi a sensação de você ser o first boot da temporada? Porque você tem um histórico muito bom nos jogos, né? Então assim, foi meio que um choque para todos, verem assim seu primeiro nome saindo um nome de peso, né, literalmente. Então, na verdade, meu histórico no VD é uma bosta, <risos> né, mas assim, não foi bem uma surpresa. Eu fiquei meio decepcionado porque uh, eu acho ainda que eu tinha bastante para oferecer pro jogo, pro pessoal da minha tribo, talvez até para das outras, né? Mas, é, mas a maior tristeza, assim, é porque, tipo, finalmente a minha irmã, ela conhecia já algumas pessoas, finalmente ela é, resolveu, né, se inserir no jogo, aí eu aceitei jogar mais por causa dela. Fui convidado, mas eu não tava muito assim, porque eu não tenho mais o mesmo tempo disponível que eu tinha antes e tudo mais. Mas como ela quis, eu falei, ah, então bora ver, né? Aí, não deu, ela ficou sem moar. Infelizmente... Ah. Eu achei que tinha sido é. o contrário, eu achei que ela tava só por sua causa, sabe? Não sei porquê. É, é, na verdade, não. Hum. Você já foi first boot em algum jogo? Uh, first boot não, mas já fui third boot. Ah, tá. Meio próximo, né? É. Mas já ganhei também, então acho que balancei, assim. Ah, e pra você, é. foi, foi um blindside ou não? Você já esperava? Não, não. Inclusive, na hora que... É, eu e a Carolina só votamos no Borba. Primeiro, ela não é muito habituada com essas coisas né de estratégia. E... Ela ficou com a impressão que a, a alguém da nossa tribo tinha passado a perna no resto da, da galera. né Porque fez lance, sendo que todo mundo tinha combinado para não fazer lance. Aí três pessoas fizeram. Uh, aí ela ficou com a impressão que era o Borba. E... Correu, votou nele, assim, meio que sem estra estratégizar, porque ninguém tava falando com ela. Ela não, calma, não precisa se precipitar. Mas ninguém tava falando direito comigo também. Tava todo mundo evasivo. Então, né. Eu sei que quando as pessoas são não, evasivas. No primeiro conselho, ninguém me falou um nome. A única pessoa que me falou um é nome é, foi meio tarde demais. Falei: puta que pariu, agora não tenho o que fazer. Ah. E eu tentei, falei, ah, me ajude, tipo, a tentar forçar pelo menos um empate, mas. Não deu. É bem. É, é, isso mesmo que eu ia falar, Mário. Teve algum culpado para essa tribo perder a prova? Alguma pessoa que você tem certeza assim que ela foi culpada? Bom, momento revelação, né? Eu fui uma delas, porque eu tava postando sempre baixo no que eu achava que alguém ia apostar, pra ver se o item era pego ou não. E tava funcionando, eu tava descobrindo, não tava vendo item pra mim, e falei, ah, tem gente apostando, então eu sei quais itens foram pegos. Sempre tempo eu acabei pegando alguns também, tipo, mas, inclusive, né, revelação, eu fui uma dessas pessoas, mas eu não tava apostando pra pegar item, eu tava apostando, quer dizer, não apostando, dando lance, pra ver quais, é, os que eu achava, ah, esse eu acho que alguém vai querer. Aí eu dava um lance baixo, e batata. Tinha gente pegando o item. Ah, sim, entendi. Nossa, a tribo já tava sabotando no início. É, bom, pelo menos duas pessoas, né? Porque foram três que apostaram, uma delas fui eu. Mas eu não tava apostando assim pra pegar e passar a perna. Eu tava querendo ter cautela e saber se eu podia... Porque eu já tava desconfiado, assim, do clima, né? Tava meio que farejando bullshit, mas... Eu queria tirar a prova e tirei. Aí alguns itens, assim, tanto que... Os itens que eu peguei foram mais bostas até. Hum. Né? Pra para falar, ah, não é tão bom, mas eu acho que alguém pode querer. Aí, né, continuei apostando baixo. E eu ficava com isso. Eu falei, ah, bom. E você trairia é. sua irmã Ou não? iria jogar com ela assim, eternamente, não? Laço de sangue, bom, forma mais Agora, uh, não, na verdade, no momento em que eu saí, eu não pensava em nenhum momento ferrar ela até Deixar ela com... Ah, seria muito a filha da putagem. Né? Ah, eu quero jogar, vamos Vou lá e puxo o tapete dela. É isso que a gente quer talvez, ver. Talvez, talvez, mais pra frente, conforme o jogo andasse. Aí, a coisa mudasse de figura, mas... Não, não agora. Eu, eu acho que agora é hora muito cedo de ficar pensando, ah, vou fazer isso, vou foder fulano. Sim, eu, não eu nunca joguei desse... Nunca joguei desse jeito, na verdade. Eu prefiro ver como as coisas se assim, encaminham ver com quem... Então rola uma afinidade legal porque. Olha a minha gata aqui. <risos> Aí. Uh... Esqueci o que eu estava falando, mas é isso. Ah, sim. É, a gente tem algumas perguntas da plateia que eles vieram até a gente. Eles querem saber. O primeiro é o Gustavo Pampolona, nosso trigêmeo. Ele quer saber. Nossa, como. O como... É, nossa, truini. como você acha que sua irmã fica no jogo agora que você saiu e ela está sozinha? Bom, eu tô meio preocupado com a posição dela Porque ela também foi deixada de fora E ela também tem uma vida corrida como a minha, né? Mas isso não tá impedindo ela de, de comparecer, nada disso Mas uh, ela é meio que como eu, assim, é difícil Eu não sei, por exemplo, puxar papo com uma pessoa que eu não conheço direito hum. E eu acho que ela é meio que assim também As pessoas meio que têm que conhecer ela e tudo mais então eu fico meio preocupado. A vantagem é que eu deixei uma imunidade para ela no próximo CT. Então, Sim, se ela nesse imune. meio se nesse meio tempo ela conseguir uh, criar né, alguma né? relação com alguém, eu acho que dá para até porque né, muito red flag na nossa tribo já. Tipo não, eu fui assim alvo porque eu acho até porque é um alvo fácil, né? Não é difícil convencer ninguém a votar em mim. Então mas agora, tem, já que eu não estou mais lá para ser Alvo Fácil, eu acho que tem muitas pessoas da tribo vão ficar mais espertas com outras pessoas da tribo, não necessariamente ela. Com certeza. Por... E eu torço é. por ela, né, por É, passa de sangue, né? É, é. Temos mais outra pergunta aqui da plateia do nosso colírio, Yuri Rodrigues. Ele falou assim: e... Você já venceu nosso, no, no TW e no IF e nas duas vezes que você jogou o vd você que tem mais visibilidade né você infelizmente foi você acha que tem algum motivo yeah. real para isso foi sorte uma sorte foi olha uh... eu acho a primeira vez a minha rep... eu tive tanto azar quanto eu tinha uma reputação né e por exemplo na primeira vez que eu joguei o tw o anúncio do cast foi feito quando eu tava viajando então eu não consegui ter Contato com ninguém da minha tribo, eu fiquei meio isolado de tudo. Tanto que eu só não fui o primeiro eliminado da tribo porque eu estava imune. Na segunda vez, eu já tinha conversado com algumas pessoas, tinha rolado o swap, né? Eu, eu tinha criado algumas relações, mas não tinha sido o suficiente. Uh, dessa vez, eu fiquei. Me... Algumas pessoas vieram falar comigo. Algumas delas, tem, eu imagino que a gente estava assim, estabelecendo um contato real, uma proximidade bacana, porque, porque eu sou assim também, né? Eu não, fico, não consigo ser superficial, ficar forçando amizade com alguém que eu não tenho alguma afinidade. A conversa simplesmente não flui. Mas outras pessoas eu, eu vi, tipo, ah, tá aqui querendo me deixar confortável, mas me deixar baixar minha guarda. Porque eu, eu sou sociável, mas eu não sou otária, né? Então... Hum. <risos> Com certeza. É. Mário, agora a gente vai fazer um joguinho que a gente chupa é. em o Big Brother Brasil, que é delicinha. Ai, meu tá. Deus. É, você tem que escolher alguém da sua tribo para dar uns colares. É, o colar tá. de ameaça, o colar de inútil e o colar de amigo. O colar de ameaça, você dá para quem? Não pode ser sua irmã. ai eu, eu... esses três. Eu não queria ficar isso porque meio que parece que eu tô querendo influenciar de fora, meio bitter. Sou obrigado. É obrigado sim, ah, amor. Então tá. Então tá. De ameaça. Se a Twin fala, então tá, tá falado. Leonão. Hum. E de inútil. Quem é o inútil da sua tribo? Inútil? Ah, esse é pesado. Mas esse agora vai ser puro rancor mesmo, porque eu achei a. A justificativa é super desnecessária para uma pessoa que não falou um A comigo. Vou dar para o Vino. Nossa. Eu achei babaca para uma pessoa que nem me conhece ficar fazendo piada com, com meu nome. Ok, super engraçado, o pessoal adora. Mas, meu, também honra seu nome. Não é o Vinícius de Moraes para ficar escrevendo uma linda poesia para ficar dizendo que eu não passo da primeira tartaruga. Eu fui eliminado, inclusive, por uma reputação. Como assim não passo da primeira tartaruga voadora? Sim, você tá certíssimo. E... Amei essa resposta. E o colégio de amigo você dá pra é. quem? Não vai ser sua irmã? E se eu estiver botando um alvo nessa pessoa? Não, é um amigo, gente. Não quer dizer alvo, quer dizer um amigo. Tá. Bom, de todas as pessoas assim, que eu fiquei conversando, e até porque não tem nem como, todo mundo votou em mim tirando minha irmã. Mas enfim, mas eu daria... É uma pessoa que eu não tinha nenhum contato antes e que eu adorei conversar, que foi a Thaísa. Ah, legal. Mamis! É isso aí, Mamis. A gente também adora Thaís. A gente adora as Rocha. Ah. Primeira dama, né? aqui. Ah, então... A nossa entrevista tá acabando. Esse é o ah. momento, se você quiser mandar algum recado, falar alguma coisa. É agora. Quer falar alguma coisa? Ah... Não, não, eu tava tipo até Tanto que não gostei desse jogo Porque eu acho que é meio influência de fora Eu acho que já não, não diz mais respeito A mim querer é editar rumo do jogo Não tive a chance de fazer isso Quando eu estava no jogo, não é agora que eu vou fazer Então o meu recado é tá Divirtam-se, a única coisa que eu espero É a oportunidade para as pessoas jogar Só isso Principalmente Falou os novatos bem. Falou bonito Yeah e é isso, gente. Finaliza aí, Tênin. O Twin Sideshow Show vai ficando por aqui, com a nossa presença ilustre do Mário, Mário, Mário, Mário. nosso Winner, e agora, First Boots. Infelizmente, Mário. Honra a sua reputação. Acho que isso um serão pra vocês. Hum. Posso tchau, ir bar? Beijo, Hã? pode ir, à vontade. <risos> pode <risos> ir. A gente também tá indo. <risos> tchau. Tchau, tchau, beijão. Isso aqui em é um homenagem à Bianca, a Bianca. Ei, e aqui Bianca para ver Vicky. <risos> Homenagem E é isso. Pronto, né? pode fechar. Fechinho. Até a próxima no Second Boot. Tchau, tchau. Tchau, tchau.